Vamos ver, cabeças rolar e sangue jorrar certo. Vamos ah, pro alto e gritar o seu crânio! O seu crânio! Ah, mata ele, pô! Ah, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vai vendo então o NP. Ele acabou de apresentar, um ligo os homens, porque um, dois, um, agora eu vou te assassinar. Entendeu, meu mano, aqui é só chacina. Cê tá ligado, moleque, no bombe nós desenrola. Mas não muito trap na rima, então, vai E a casa não cai, vai café do pai. Cê tá ligado, meu mano, minha rima te corre e agora seu cérebro vai. Para o ralo, tá ligado, verso mais informativo. Tá ligado, menino Kaique, hoje bateu de frente com um prodígio, ó E vai morrer hoje, tá eliminado. Você tá ligado, mano, pique de ou não, não vai passar do estado Uau. E aí, Kaique, vai deixar? Eu não deixava, eu não deixava 30 segundos para Kaique uou, uou, uou, uou, uou. Aê. Já que me chamaram de deficiar, vou tirar sua casa de detalhada esse pra mim é tipo uma falta, um falta, pro gaúcho na intermediária Então você tá ligado, mano? Você falou de ligar pros homens Mas você tá ligado, mano? Que agora você não morrou quando pegou o microfone Eu não ligo pros homens, mano, não tô na 99, Cê liga um nove zero, eu ligo 019 dezenove Aqui vai ser rap, e Fazendo rap, a ideia nunca acaba o freestyle que é bom é de verdade Demonstrando sempre muito amor e qualidade Mas eu respeito todo mundo na moral Humildade é essência e o respeito é fundamental uh! Termina a volta, 30 segundos de dia Não deixa cair o clima, não deixa cair o clima Solta pra nós, solta pra nós E, aí, e, aí, e aí. É esse, na moral. É a e na moral, isso é a batalha central. Na moral, isso é a batalha central. A humildade é essência o respeito é fundamental. sabe que eu faço freestyle, meu mano, eu mando bem Só que você não entendeu, aqui você não é ninguém Eu te respeito, mas eu não olho, de baixo para ninguém Eu olho, é olho no olho, a visão é igual Você sabe que aqui é a batalha central Mas meu mano, você não entendi, parceiro aqui, não esqueça A rima que eu mando, ela vai no centro da sua cabeça E vê se te muda, vê se te dá uma luz Você entendeu aqui que é a batalha do Santa Cruz Não importa se é a capela ou se é Mike, meu amigo, eu te bato agora eu não sou o seu inimigo, falei que te respeito, mas é sem massagem, eu sou otário, eu não sou seu amigo, eu sou seu adversário oh! wow. Tem resposta do outro lado, Catu, violentamente, 30 segundos Mata ele, e mata, mata, e mata ele Que logo eu te falar, aliado ou inimigo, pra mim não me importa, eu vou te matar, entendeu? Meu mano, é só chacina, se liga maluco que aqui, usando -se todas as rimas, nem entendi a palavra, quase travo, mas logo de chavo, é tipo eu ser euro e você ser um centavo, meu mano, não é querendo desmerecer, mais sete é mais que um, tá ligado, pode crer, os alemão falou, mas com ele nós não cola, cê tá ligado, mas na rima nós já desenrola, é desse jeito, mas não se atrapalha, eu Rimando com você, favela e alemão, corre só bala. Terceiro! Vai rolar, esquece. Terceiro! Terceiro! Terceiro! Não, mano, deu muita demora. Se ficar parecido nos gritos, é terceiro, caso contrário, não, mano. O bagulho é instantâneo, pai. Se é terceiro, é terceiro, certo? Do jeito que foi das outras vezes. Beleza total? Pela ordem de rima, vocês ouviram, vocês decidem! Barulho para Kaique! Uou! Barulho para Cadu! Uou! E aí, produção! E aí produção? Ah, já tirou? Então é isso. Então, tá bom então. Eu não vou nem nada aqui mesmo. Já aceitou. <risos> já aceitou. Não adianta te ganhar nos comentários do YouTube que eu tô pouco me fodendo, eu nem leio. <risos> nem leio, pode tem Aê, terceiro e decisivo um round. Kaique na voz DJ quando você quiser, aperta o play, deixa os meninos se matar, mão pra cima caralho! Show, GO! GO! GO! GO! go, go, go. go. Aê, vai me matar Cê tá sem sorte Quem fala muito pouco faz E cão que late nunca morde ah, Então cê pode ir pra parceiro Cê é sequela O cão na bota E o Cadu só nas canelas ah, Cê tá ligado vacilão O cão na bota Cadu é cachorrinho de atrás do portão ah, Cê pode ir Te mato Você é fraco Esse é meu artefato De improvisar Minha caminhada eu vou demorar sem dó é cadu na canela, na final você cadu grudando sua bobó. Aí, mano, você vai morrer, é enforcado. Aí, eu já falei que você é pique alienado, cachorro. Você não arruma nada. Nós é cachorro mesmo de rua do rolê, porque nós é quebrada. Aí, deixa eu te falar, te mando o raciocínio. Na rima, você tenta. Não obteve o domínio Que não tira meu vovó nesse momento Não tenho corda focal Minha rima eu transmito com sentimento é, Cê pode pá, vou te explicar Não adianta atacar Se essa é fácil vai pegar. Pra você ver agora a sua boca eu calo Transmite com sentimento Minha rima mano, eu psicografo Aí vai entendendo Aí é tipo assim, tá ligado desse jeito você não vai ganhar dinheiro. Eu o Gafo, aqui sou inimigo. É claro que você morreu depois que batalhou comigo. Ah, você pode entender, meu truta. Eu te bato aqui, te mostrando a minha conduta. É novamente, veja o que tá acontecendo. Vai me matar depois da batalha? Acho que não, porque eu tô te batendo, te espancando, mostrando como que faz o verso esperto. Se liga, na batalha de MC, cê não é seleto. Faz barulho, caralho. Esse foi o terceiro e o decisivo round Tá na mão de vocês, vocês decidem o campeão da central do mês de fevereiro, certo? Votou pra um, não vota pro outro Não vote pro amigo, vote pra quem você achou que realmente rimou mais, certo? Pela ordem de rima, barulho para Kaique! Oh! Barulho para Cadu! Oh! Nossa senhora! Caralho, viado! Legal. Barulho de mão pro alto para Kaique! Segura, segura que o Samuel vai cantar, vai contar. Que alguém que disse vai vai contar, conta, Pedrinho. Vai contando, vai abaixando, vai contando, vai abaixando. Ai. Quantos deu? 38. 38 38 38 Pro Kaique né Barulho e mão pra cima para Cadu Segura... Lembrando 38 votos para Kaique Se tiver 39 o Cadu ganha 39 39 Cassio, 39 é, Eu acho que já, é, já, é, já deu 40 Já passou já, então passou, já passou É o né? cabo. é, um é ah, o Faz barulho Põe, é, põe, é. é, é. Permaneça Cê é louco, mano Freestyle do campeão, Qual certo? A vida, mas mas tá o a bem, respeito, cadê a folhinha é do, do mano? É oito, oito, oito, fecha Tem uma parada depois Que eu quero que vocês permaneçam Que depois eu vou falar, mas depois da rima do, do campeão, certo? DJ, DJ> Na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central Na moral A humildade é essência e o respeito é fundamental Na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central é é é Na moral a batalha central. A humildade é essência o respeito é fundamental. Tá maluco? Respeito é fundamental e nós vamos daquele jeito aquela última energia aí, ó. Uou, oh, uou, oh, uou, oh, uou, oh, oh. 019 Pira é minha cidade Eu tô satisfeito ganhei mais só com MC de qualidade Por cê vê que o bagulho é compromisso Vem aqui mas nessa é cota ganha de todos eles Foi bem difícil Aí meu mano eu assumo Cê tá ligado que aqui eu tô um pouco Bem mais brisado do que eu de costume Mas ninguém presume e tá ligado O cine que nós curte né do CUTiUNY Foi muito difícil, muito ritmo com poesia Difícil é não se emocionar com toda essa energia Parabéns pela vitória Você... Mais uma, agora só pra terminar, Kaique. É uma satisfação realmente de você ganhar. Cê tá ligado, é um moleque, primeira vez que eu vi. Mas a primeira vez que eu vi um tão alto MC numa batalha pela primeira vez. Pode ir pra aqui na próxima, vou virar seu freguês. Vamos que vamos, família. E na moral, isso é a batalha central. isso é a batalha central. na moral. Isso é a batalha central. A humildade é essência. O respeito é fundamental. Na moral, isso é na moral. E na moral, A humildade é essência. O respeito é fundamental.